Boa tarde, bom dia, boa noite. Saúde a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Trago hoje mais um devocional com o, com o tema eh, A semente da palavra de Deus em nossos corações. No livro de Lucas, no capítulo 8, do versículo 4 até o versículo 5, e depois pulamos para o versículo 11, eh, diz assim, Jesus conta uma parábola e diz, ou fala sobre o semeador que saiu a semear a sua semente. E depois Jesus, no versículo 11, eh, nos diz o significado desta parábola, diz que este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Primeiro vimos que Jesus semeia nós, cristãos, nós, os crentes, neste mundo, como semente para o mundo. Depois vemos que a palavra de Deus já plantada em nossos corações, ela, quando nós falamos como testemunho para as pessoas neste mundo, elas são como semente, a semente de Deus, que vão germinar no coração das pessoas a quem nós evangelizamos, a quem nós apresentamos e falamos Jesus sobre elas. Uh, primeiro vimos que Jesus semeia nós, o seu povo, nós os cristãos, no mundo como boa semente. E agora depois vemos o segundo sentido da semente, nesta parábola que Jesus diz que a semente é a palavra de Deus. Considere esta parábola de Jesus. Ele diz assim... No livro de Marcos, capítulo 4, no versículo 26 ao 27, Jesus diz assim, O reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra, noite e dia. Quer ele durma, quer ele se levante, a semente germina e cresce embora ele não saiba como. Esta parábola me encoraja muito, Há momentos em que semeamos a semente do nosso testemunho ou da escritura, da palavra de Deus, de um plano bíblico de salvação com alguém que nós conhecemos, mas, aparentemente, não há resposta. Nós oramos, nós confessamos a palavra, nós falamos com alguém sobre Jesus, explicamos a o plano, a vontade de Deus e quase que não vemos resposta. Nós plantamos essa palavra, mas a resposta quase que não vem. No entanto, tome cuidado para não se subcarregar muito ou exigir muito de si. nosso O nosso papel é plantar a palavra de Deus, a semente da palavra de Deus no coração das outras pessoas. Quem dá o crescimento é Deus. Deus sabe a hora e o momento certo que esta pessoa se voltará a Jesus. O momento e a hora certa em que esta semente que nós plantamos no coração dela, na, na terra do coração desta pessoa, ela brotará, ela germinará. Deus sabe, Deus está a trabalhar. No momento certo, Deus vai fazer com que os resultados venham. Isso não é... Hum, o nosso papel. Deus nos disse para irmos para o mundo, pregarmos o evangelho, pregarmos Cristo, o amor de Deus, pregarmos a palavra de Deus, amarmos aqueles que nos odeiam. né Este é o nosso papel. Agora, o resto deixamos nas mãos de Deus. Nós, às vezes, ficamos frustrados quando as pessoas não correspondem a aquilo que nós falamos sobre a palavra de Deus. Mas não é o nosso papel este. Este é o papel de Deus, de trazer o crescimento, uh, nós só temos que pregar e plantar a palavra de Deus. Irmãos, eu espero que esta palavra vos tenha abençoado de forma grande e tamanha. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom.